Olá, eu sou Cláudia Mendonça, psicóloga. E eu sou a Adila Braga, psicóloga. Estamos aqui hoje para fazer um convite muito especial a todos vocês, que é o nosso quinto Acordar para a Vida. Estamos convidando todos a vir participar conosco no dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, do Acordar para a Vida. Será um evento que esse ano nós vamos falar do tema Sentir, Acolher e Cuidar. Nós teremos um formato diferente esse ano, será uma mesa redonda, em que eu, a Paola Zappella, Flávia Queiroz e a Gisele Reis iremos falar sobre esse assunto. O público vai interagir conosco, vai conversar conosco e nós vamos estar juntos nesse dia para poder fazer um bom evento. E nós vamos também ter o QR Code, né, Ádila? QR Code para as doações, quem puder fazer as doações né? pelo QR Code, a gente vai reverter em cestas básicas para a comunidade. Então, dia 27 de agosto, só para confirmar o dia, né? às 8 horas da noite, numa sexta-feira. Esperamos vocês. Todos juntos vamos fazer um ótimo evento. Apoio Cultural Inside Informática. Cruzeta Leilões. Maria Maria Presentes, ISM Agropecuária, Grife História, Provanza, Gold Nutrição Animal, Associação dos Psicólogos de Frutal, Farol, Instituto Maçônico de Educação e Cultura, Rede de Supermercados JB, Náutico Clube de Fronteira, Loteamento Grande Reserva, Ótica Cidade, Lógica Brinquedos Educativos e Cicobi de Frutal.